Por que, que é tão difícil buscar saúde? Já percebeu que você fica num cabo de força mental entre, ah, eu vou ser mais saudável? E, ai, ah, tá chato isso, eu não quero. E você não sabe nem muito bem por que não quer. Você vai fazer aquele exercíciozinho até divertido, você começa a comer melhor e se sente até melhor. Só que, não, você está perdendo o prazer da vida, alguma coisa está errada. E eu acho que eu percebi recentemente uma dificuldade que eu acho que a gente não nota, e que é forte, porque você se acostuma com o corpo que você tem. A gente está atrelando muito essas coisas. Você fica num cabo de força entre o teu corpo gordo, teu corpo magro, tua mente sã, a imagem que as pessoas têm de você, a imagem que você quer que as pessoas tenham de você. Se eu for mais magro, as pessoas vão me olhar de uma outra forma e vão mesmo, porque a nossa cultura é assim. É... Mas você não quer nem largar aquela forma como as pessoas olham pra você, por ser, por ser gordinho, gordinha. Porque o gordo é divertido, o gordo é amigo, o gordo é um bom ouvido, né? o, bordo, o gordo é de bem com a vida. Porque, ah, eu não quero saber essas coisas de aparência, eu quero comer feliz, quero viver feliz, não vou ficar fazendo exercício, o é, que é chato. Eu quero curtir a vida. Então o gordo é uma boa companhia, Sabe? Só que você está percebendo que está tudo errado. Por que, que o, o cara que gosta de comer, é, que não gosta de fazer exercício, tem que ser gordo? Né? Por que, que o cara que é, é, é gordo não pode fazer exercício? Né? Eu descobri, por exemplo, que é perfeitamente possível você fazer exercício e ser gordinho. Se você gosta de ser gordinho e fazer exercício, beleza, dá para fazer isso. Você já criou uma personalidade em cima do corpo que você tem e aí a gente fica nesse cabo de força eterno entre ah eu que eu sou quem eu sou ah eu sou gordo há muito tempo eu sou gordo há muito tempo sempre fui gordinho é, desde a adolescência fiquei gordinho nunca deixei de ser gordinho depois disso ah eu sou gordo as pessoas me esperam gordo as pessoas vêm falar comigo é, e você acha que inconscientemente tá eu nunca parei para pensar nisso não mas eu acho que eu ficando sarado, as pessoas vão começar a me tratar de outro jeito, até mesmo algumas pessoas que me conhecem. como vocês entenderam, né? mas você tem que saber se você está numa onda de, ah, cara, eu quero ficar saudável, né? não sei se eu vou emagrecer, não sei se eu vou engordar, eu quero ficar saudável. Né? A gente vai enfrentar esse cabo de força, é isso que esse vídeo quer dizer, entendeu? O objetivo desse vídeo, né, esse vídeo não quer dizer nada, é isso que eu quero dizer nesse vídeo que além da dificuldade de saber o que comer, que exercício fazer, a gente precisa decidir se a gente quer emagrecer ou não, se a gente quer engordar ou não. E a decisão nem é essa, a decisão é eu tenho que saber que haverá uma resistência psicológica à minha mudança de corpo. Eu vou achar que vou perder minha identidade. Só que você tem que, tem que parar e pensar nisso. Porque você, na sua busca de saúde, seu corpo vai mudar, isso é fatal, não tem como. A sua postura vai mudar, você pode nem engordar, nem emagrecer, mas a sua postura vai mudar, o seu jeito de... a sua tonacidade da sua caminhada, <risos> o seu jeito de caminhar muda, as coisas mudam, entendeu? É, e você vai se sabotar porque você vai ficar assim, caraca, eu tô mudando uma parte de você, pode nem ser consciente, mas... Pensei, ah, não não tá legal tô me sentindo mal com essa coisa de é, faz, tem alguma coisa até errada nessa nesse negócio de é, comer mais alimento saudável me alimentar melhor e, e ter uma uma rotina de vida melhor é isso é esse medo de você perder você se destacar de você se afastar você perder os, os estereótipos que você carregou um período longo da sua vida é isso que eu queria dizer curtir o vídeo clica no, no curtir, por favor, porque é muito importante para quem faz vídeo para ter uma noção de como é que está funcionando. É, se gostou muito, compartilha o vídeo. E se não é o primeiro vídeo do canal que você está vendo, você está curtindo o canal, assina o canal. Tem um negocinho aqui no canto inferior esquerdo aqui do vídeo, que você pode clicar você pode assinar ali mesmo. E em algum lugar aí na tela, a gente nunca sabe, o YouTube fica mudando. Hoje em dia é mais ou menos aqui embaixo. Né, eu acho, o, o botãozinho para assinar o canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, espero que tenha sido útil o vídeo. Tchau, tchau. Eu vou me entupir de é, comida ruim para continuar sendo quem eu sou. Número 1, um, você não continuará sendo quem você é, a não ser que você seja uma pessoa muito infeliz na vida. O mundo muda rapidamente demais hoje em dia, me perdi. Me perdi! Eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi! Ah, se a mente está sã, corpo está sã. Então vou deixar minha mente sã, aí meu corpo vai ficar sã. Mentira, não fica nada. Sua mente pode ser super sã e você é ser gordinho também, ser gordinha. Ah, vou deixar meu corpo magrinho, que aí minha mente vai ficar sã. Outra mentira também, porque você deixa o corpo, o corpo magrinho, saradinho, bonitinho e tua cabeça é uma porcaria, né? Vou fotografar vocês! E meu Deus, minha esposa vai me matar porque vai aparecer bagunça. Aí eu vou falando e não digo o que, que eu quero falar. Eu tenho que começar falando o que eu quero falar, porque senão vocês ficam assim, tá? Onde ele quer.